Bom dia, boa tarde boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Uh, eu me chamo Roger Samuel de Souza, tenho 18 anos, moro na, no município de Vale do Sol, no Rio Grande do Sul. Uh, estudo atualmente na Escola Estadual de Técnica e Cultura uh, Leonel de Moura Brizola, nome popular conhecida como ETA, situada em Viamão, Rio Grande do Sul. Hoje eu vim aqui fazer esse vídeo uh, especialmente de uma aula de biologia que eu tive há duas, se duas semanas atrás com a professora Maria Conceição uma ótima professora de biologia onde no final da aula ela pediu pra gente estudar em casa que a gente estava tendo aula online e estudar em casa tipo uma ciranda é pra gente ter um pouco mais de de noção como era, como é as mitocôndrias, as coisas, parte das células. E daí, é uma canção simples. E eu falei pra ela que eu ia tentar uhum. reproduzir em casa com a música, né? Que eu toco violão. E, e agora, hoje, estou aqui pra tentar tocar pra vocês. Pra ver se fica certo. E... Espero que eu consiga. mitocondra, mitocondra é quem faz a respiração E possamos sintetizar as proteínas de um que o sudigoujo armazena a secreção e possomos enzimas para fazer a digestão o retículo apresenta a função de transportar o centrilo participa da divisão celular cirandinha, cirandinha, como é bom cirandar cirandinha, cirandinha, como é bom cirandar mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração